galera, estou muito feliz de poder estar aqui novamente com vocês e estou aqui no carro com uma galera também muito especial que são meus amigos e eu vou deixar eles se apresentarem. Ei pessoal, meu nome é Tayane Eu sou Denise <risos> e nós somos todos da Deck Central do Ministério Elo. O William. E meu nome é Arthur. Não me apresentei. E gente, estou aqui com os meus amigos para falar de uma coisa muito bacana que é comunhão. É, e nós vamos começar contando experiências aqui de como nós chegamos a D7 Eu vim do bairro Esplanada, um bairro que eu amo demais Foi ali onde eu cresci E posso testemunhar que fui muito bem acolhido pelos líderes é, Eu já conheci uma galera Então não houve, de certa forma, um grande problema em... Em estar ali em outra igreja É lógico que eu senti muita falta dos meus amigos Mas e dos sempre meus pais. foi nosso Sim <risos> Unanimidade E aí Denise, como foi sua experiência? Então, eu não vim de nenhuma outra igreja Eu estava fora dos serviço do Senhor E eu ia, apesar da minha mãe Sempre ter sido daquela igreja Da Dex Central Eu aceitei Jesus lá no Esplanada De onde uhum. veio o Arthur Mas continuei aí com ela e eu sempre sentava ali com ela no cantinho e tal E o pessoal é. do Ministério ela começou a me chamar Vamos participar, vamos sentar com a gente E eu não entendi a diferença que isso fazia Eu achava assim, ah, em qualquer lugar que eu sentar tá bom Não precisa ser de nenhum departamento da igreja Mas depois que eu comecei a enturmar, né? Participar da programação dos jovens é, Minha vida, assim, espiritual, minha... Minha comunhão com a igreja andou, né? Foi, foi muito diferente. A gente faz, faz muita falta na nossa caminhada com Cristo ter o apoio, ter a comunhão com a igreja. Realmente isso eu posso testemunhar. E, e aí, William? Eu, meu pai pastoreava Santa Bárbara, na época ele foi transferido. Então eu fiquei perdido quando eu estudava aqui em Caratinga. <risos> e daí eu vim morar aqui em Caratinga e vi com a oportunidade de congregar na sede, no Templo Central, uhum. né? Deveu um tempo para adaptar a cultura, né? Fazer amigos, mas isso que a gente vai falando depois, né? Sim. É. E aí, Tayane? Eu tenho uma experiência, eu sempre fui aqui, né? De Caratinga, do Templo Central. E eu tenho uma experiência, assim, de conhecer outras igrejas, né? De ir para outras igrejas, porque eu já morei fora. Então, assim, é, morando fora, você chegando em outra igreja, eu senti muito a necessidade, assim, eu vi muito a diferença, né, de você ser bem recebido, de você ter pessoas que te acolhem, e depois que eu voltei para Caratinga eu falei, gente, eu quero ser melhor nisso, então eu acho que nós né como igreja quando a gente vê alguém chegando alguém que está ali nos cultos eu acho muito legal a gente sempre né tentar estar tá por perto porque realmente gente faz muita diferença eu senti isso na pele sabe e realmente é muito bom inclusive foi essa consciência sua que me chamou para pé foi tá, aí, Sim, eu tá, aí, tá aí, eu abriu um caminho dando para as reuniões do Ela well, falando a gente vai ter isso, isso. E assim, eu sempre tive vontade, né, nessa reunião especificamente, eu já pensei, eu vou, mas quando outra pessoa te convida, né, você tem aquela motivação a mais, aquele impulso, eu pensei, foi quando eu realmente decidi, falei, não, eu vou, porque estão me convidando, né, estão pedindo pra gente. A gente tá fazendo questão, Sim, né, você é importante, você é especial, então, assim, isso é muito bom, porque... Igual o William falou, estava chegando de outra cidade, às vezes não conhece ninguém, né? São várias adaptações, né? E é muito importante estar em comunhão. É lógico que, de certa forma, podemos tentar se virar a Deus sozinhos ali na igreja. Eu chego, presto meu culto ao Senhor e vou embora rapidinho. Mas a caminhada se torna muito mais leve, tendo boas pessoas ao nosso lado, fala a verdade. Aí eu lembro que no início, é, terminava o culto, né? Aí eu vi que tinha cada, cada um se encaixava num grupo, né? Ia conversar <risos> e naturalmente ia lanchar. Oh, né? E eu Deus. lembro que eu passava se movimentar, sobrando. Oh, eu é, tinha uma certa amizade mais próxima com o Léo, né? Mas assim, o Léo é líder, né? E tem a família dele, ele ia embora. Então eu levei. É! Levei <risos> né? uns três meses, assim, pra eu me encaixar, né? No grupo ali me sentar assim, tá lá na frente também eu tinha esse receio, né? timidez é, intimidez também por não conhecer ninguém, eu, eu ficava abusava sentar lá, é. né, gente? <risos> Mas como as meninas falaram, né? Quando parte de um convite, né? Isso faz toda a diferença, facilita demais. E na época faltou esse convite, Ai, <risos> oh, meu Deus, <risos> sentar com a gente, <risos> Mas assim, né, já, já fui sarado disso já. Amém. Ah, procuro fazer, dar atenção igual vocês mesmos falaram, né? Dar atenção a isso que eu senti falta, né? E isso é uma coisa muito importante que a Tayane falou de fazer o que você sente falta. Muita gente fala assim, ah, não fui recebido, também não vou sentar, não vou fazer nada. Verdade. Mas você fazer, né, pelos outros o que você gostaria que fizessem por ah, tá então, você. Exatamente. Sabe o que eu me lembro? Lá no Esplanada houve uma época em que eu nunca havia sido de outra igreja e justamente uhum. lá de onde eu sempre fui Eu comecei a me sentir assim, comecei a me sentir um pouco sozinho, um pouco mais de lado é, E o que é interessante, né? O que é extraordinariamente diferente é que eu sempre fui dali E em determinado momento acabei me sentindo assim Então eu Sim. acredito que isso é até natural em alguns eu momentos Eu já me senti assim se sentia também, assim. né? A vida toda ali também sendo da sede, né, tendo muitos amigos e tal, e eu tive uma época assim também, em que eu tive esse, esse sentimento, sabe mas aí que eu foi um tempo até assim, de uma experiência com Deus, que eu comecei a orar e falar com Deus sobre isso e aí Deus foi trazendo pessoas e foi muito bom, como o Arthur falou, realmente a gente precisa da ajuda, a gente tem que ter né, uma comunhão, dividir as nossas cargas, né gente, porque nós temos Muitas cargas, a verdade a é essa. A ensina isso, né? Que a gente cresce com o auxílio de todas as partes do corpo, né? Nós somos um corpo, então a gente não vai funcionar sozinho, só o braço, só a perna A gente precisa um dos outros. Isso é bíblico, isso é real. Eu experimentei que eu só crescer realmente, né? Juntamente com o corpo. É, e o elo tem os grupos, né? dentro do Elo então eu me senti mais parte ainda quando eu passei a fazer parte do grupo de louvor né que eu tinha coisa em comum para conversar né após o culto e isso facilitou muito também é, é hoje inclusive a gente tem um grupo que é o SOS no, no Elo, né? Que ele é justamente para isso. A gente é, tem uns os jovens que ficam ali na portaria recebendo as pessoas que vêm visitar, os jovens especificamente, né? Porque nós somos um grupo de jovens, então os jovens que chegam, a gente anota o nome, a gente passa a programação do Elo. Mas mais do que isso, a gente quer conscientizar o SOS a fazer isso sempre, né? A olhar para o lado, a é, perceber a necessidade dos irmãos e trabalhar para que todos nós estejamos ajustados, né? alinhados, não deixar, porque igual eles falaram aqui, às vezes não é só apenas no momento que você chegou na igreja que você fica deslocado, às vezes tem gente que já está ali há um tempo e se sente de vez em quando às vezes meio solto, ficou um tempo sem ir e ficou meio perdido e o SOS ele existe para isso também, para a gente estar né? tá sempre atento às necessidades dos nossos irmãos perceber quando tem alguém ali, é, óbvio que é essa função da SOS, eu sempre brinco com ele, falando que é uma função de toda a igreja, né? É. Todos nós somos chamados para isso. não é No SOS, é mais específico a gente treinar, desenvolver esse dom, né? Mas é, é uma função de toda a igreja mesmo. Sabe o que eu acho interessante? A Tayane disse que quando ela se sentiu assim, ela colocou diante do Senhor. E eu me lembrei que eu também fiz isso em determinada época da minha vida e sei que o William também fez. Sim. Eu orei ao Senhor e disse para que o Senhor me apresentasse a amigos, é, e colocasse a minha volta boas pessoas isso realmente aconteceu, então sempre que eu estou progredindo em uma amizade, eu me lembro dessa oração e penso que foi uma pessoa que Deus preparou para caminhar ao meu lado por determinado tempo e me alegro nisso, em saber que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem provido de tudo. Ai, gente, vocês mesmos são presentes. Oh. Eu já dei meu testemunho também, né? Porque essa turma aqui foi realmente presente de Deus e Ele faz isso. Né? Então a gente realmente pode colocar as nossas necessidades E tem até uma coisa que a gente brinca, né? De comunicar aos santos as nossas necessidades Porque às vezes, mesmo nós aqui, né? Nós quatro somos muito amigos, a gente conversa todo dia Mas às vezes tem alguma coisa que a gente não fala E aí às vezes o Arthur não fala uma coisa e depois a gente fala não, Arthur, por que, que você não falou Arthur. isso? <risos> então assim, né? Nós... É, nós somos uma família, então a gente tem que estar, né? Assim, falando mesmo, buscando ajuda quando a gente precisar, porque nós precisamos né, de apoio, de ajuda, de uma palavra. E o grupo nasceu de forma bem aleatória, né? <risos> Foi na Escola Dominical, na EBD, em plena pandemia, Verdade. Né? EBD online. Aí, do nada, eu, eu olhei lá no chat e que a, a Thay e a Denise, né, e eu, a gente estava comentando lá no chat. Eu falei, ah, então, então vamos criar algum grupo, né, pra gente comentar as lições. Depois colocamos o Arthur também, Arthur, vem comentar a lição com a gente. Começamos assim. Então, gente, isso me lembra uma coisa muito importante, que às vezes a gente chega na igreja... E não é assim, logo de cara, enturmado, não se sente parte, mas eu acho que a gente tem que perseverar. Por exemplo, eu comecei a frequentar a EBD, né? frequentar os trabalhos da igreja, que são vários, para a gente estar em contato com as outras pessoas, para a gente participar da vida da igreja. Se a gente acha que uma, a parte mais importante é o culto de domingo à noite, né? ele é só um pedacinho bem pequeno de tudo que acontece ali. Então, assim, participar de todas as coisas é muito importante, se envolver nos, nos trabalhos da igreja, né? Que também, daí a pouco, você vai ser uma pessoa, né? Que igual o William falou, participa do louvor, eu que hoje participo do SOS, o Arthur, a Tayane, né? É, tem serviço, tem espaço para todo mundo. Verdade. E assim também a gente vai até descobrindo talentos, dons né? Hoje a Denise é uma das líderes do Ministério Elo. Então assim, e eu me alegro muito em um dia, gente. E assim, um dia eu chamei a Denise no meio da rua, porque a Denise terminava o culto e ela não esperava a gente. A gente saía, ela já tinha sumido. Então assim, um dia eu parei ela na rua e falei Denise, a gente vai ter uma programação do Ministério Elo, vamos com a gente E aí ela veio e assim, somou muito para o nosso ministério É uma bênção na nossa vida, a gente ama ela demais E assim, são pessoas né, que talvez, é, poderia, né, Deus sabe de todas as coisas Mas talvez assim, poderia demorar mais um pouco Às vezes é só um convite que falta, né, só uma palavra sua temos visto, né, no caso da Denise, justamente, a diferença que faz um convite e estar aberto a um convite, isso, né? Isso, verdade. E eu sou a prova de que ser persistente vale a pena, galera? <risos> persistam, porque, ó, isso acontece muito. O pessoal, ah, não, às vezes essa igreja não é pra mim, não vai dar certo. E às vezes você só precisa persistir, porque eu creio que até o tempo de solidão, o tempo que você vai buscar ali, é importante. Olha só, hoje temos testemunhos aqui. De pessoas que pediram a Deus né, por uma amizade, por uma família do Senhor, por irmãos que vão edificar, Verdade. e o Senhor deu. E se a gente não se entregasse, não se disponibilizasse para viver isso, não pedisse isso para o Senhor, isso não ia acontecer. Né? Então, realmente. perseverar, entregar para o Senhor, realmente vale a pena. né? A gente, a gente viu aqui o testemunho de que Deus faz. Sabe do que eu sempre me lembro também? É, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, quando ele diz... Disso me recordarei e por isso esperarei Eu já me lembrei de, é, em diversas ocasiões Em que eu realmente não consegui me lembrar Do que me traria esperança Eu sozinho por mim não consegui me lembrar Mas pessoas à minha volta Justamente vocês, outros amigos é, Me fizeram lembrar dessas coisas São pessoas usadas pelo Espírito Santo Na nossa caminhada e isso não aconteceu uma ou duas vezes, diariamente isso acontece. Eu tenho visto Deus trabalhar na vida de diversas pessoas, me abençoando, e eu também acredito que sou usado na vida de muitos amigos, né? Com Sim. certeza. De vez ou outro também. É, sei lá, a programação do culto tá normal, mas tem dia que vem logo aquela ideia: hoje eu não vou na igreja, <risos> né? <risos> Ah, mas aí você lembra, alguém já vai e chama, né? pessoal, ah, vamos no culto, depois vamos fazer isso. Né? Isso acaba sendo o quê? Né? Um lembrete, não, não posso faltar hoje, eu tenho que ir, o pessoal tá lá, vamos congregar junto, <risos> comunhão, né? Verdade. Então isso é muito importante. Verdade. Isso acontece. Eu me lembro de uma vez que eu não fui em um culto e realmente não havia um, uma causa é, é, real que me fizesse. que me impedisse de ir ao culto. Eu simplesmente decidi, não vou ao culto, não fui. Mas justamente no meio do culto O Léo me mandou um áudio me cobrando Cara, cadê você? Eu realmente me senti incomodado por você não estar aqui no culto E no outro dia a Denise também me mandou um áudio E eu me senti muito querido Foi no começo da minha caminhada aqui na sede e eu acredito que até isso foi preparado por Deus, eu pude ver o cuidado Eu falo dele. isso com esse OS, essa é uma função nossa também, perceber o irmão que não foi, é, mandar uma mensagem. Gente, eu acho que eu já quero deixar uma mensagem aqui hum. que a gente está aprendendo, que é muito importante, que é uma coisa que eu fiz questão, de fazer o que fizeram por mim, sabe? Seja você esse instrumento de Deus que vai mandar uma mensagem para alguém que você sentiu falta no culto, que vai convidar alguém que você vê que está distante, né? Que vai oferecer a sua amizade. Eu lembro que eu ouvi uma vez aquela pessoa que chega na igreja, ai, ninguém me visita, ai ninguém fala comigo, ai, ninguém me dá confiança. Seja você aquela pessoa que chega e fala, quem que eu vou visitar, quem que eu vou Amém. chamar, com quem que eu vou conversar, né? Seja você o usado, o instrumento, a pessoa com a iniciativa, porque isso é muito mais gratificante. Hoje, assim, eu tento fazer tudo que a TAI quer é mim, pelas outras pessoas, <risos> tudo que eu recebo, né? Meu tento Deus. transmitir isso. É realmente, assim, muito gratificante. Claro. Com certeza. E nós recebemos todo esse cuidado, né, de outras pessoas. Mas não é para ficar parado não, né, Denise? Assim como você disse, é para colocarmos isso adiante, fazendo com outras pessoas também. Sim. E é muito bom, como o Arthur falou, né, se eu não me engano, a questão da gente estar aberto. Porque às vezes, gente, né, nós somos jovens, deixa eu me pôr aqui como jovem, uhum. é e às vezes a gente fala ah mas eu não conheço ninguém mas eu não sou dessa turma eu não sou dessa panela <risos> né tem muito isso Deu usar de preparar uma turma gente, em uma panela é... essa palavra panela pode ser usada <risos> não existe <risos> ah, isso ah, na, na não gente do não e assim e, e vai ser a partir do momento que você começar a conviver né compartilhar alguma coisa sair as primeiras vezes talvez os primeiros dias realmente você vai ficar meio assim né talvez não conheça todo mundo, mas com o tempo, gente, Deus, ele tem alegria, né? Ó com bom e com suave é que os meus, né, que os irmãos vivem em União, então ele se alegra nisso e ele com certeza vai preparar pessoas, vai é, preparar, vai fortalecer os vínculos, né? Isso nós temos certeza que ele faz. Principalmente você Sim. que talvez não é nem crente, né? Não é de igreja nenhuma e vive uma vida assim que você julga ser incompatível com a igreja com as pessoas que vão na igreja, né? A gente que tá fora da igreja, assim, nossa, aquele povo ali vai me achar completamente aleatório, fora do padrão <risos> e não vão me aceitar. Não. Eu fui muito bem aceita. Assim. Uma nova família, novas amizades, e ele pode fazer isso por você. Então, assim, quero te convidar a visitar a nossa igreja, né? A Dex Central, ali na rua Princesa Isabel, número 52. É, você vai ser muito bem recebido. E eu creio que Deus tem novas amizades, novas pessoas, uma nova família para você, assim como ele tem. Deus deu para cada um de nós aqui, né? É pode vir tranquilo porque você nasceu para ser da família de Deus na Terra. E pode procurar a gente lá, pode procurar a Tânia, Benício, pode aqui, me procurar, gente. pode falar. É famoso, vocês ó. gravaram? É, é, o vocês é são obrigados a. Receber. <risos> <risos> pode perguntar quem que cantou Zada Amor? Nossa. É Willian. Você <risos> vai encontrar, você vai. Encontrar. Com certeza. Tem gente que canta, tem quem prega, tem quem ora, tem quem faz visita Então realmente não fique parado né? Se receber um convite venha, se não receber o convite venha também Seja você também a pessoa que convida. Ah, Isso. Parei. Ai, ai. Pode ficar calmo, porque o pastor tem cara de bravo, sim. O Léo também tem. É. Mas não Nossa, são bravos. Meu, então. Não, gente. São os amores. São super abertos. Falando o Léo. <risos> gente, no início eu chegava lá e falava: esse aí que é o líder do Léo. no teclado assim: ó. Eu falava: pelo amor de Deus. <risos> Pela cara de sono que com. Você fala, pra, o que que, que, que ponto aconteceu? O que, que eu fiz pra ele? Comunhão, cara desse jeito na frente, é só... Eu que o Leo era só isso? Gente. Tem Chama ele pra tomar uma coca. Não! É... É... Oferece uma coca. E as... isso acontece muito, não. né, gente? A gente vê a pessoa, a gente fala, nossa, a cara é ruim, a cara é fechada. E depois você vai conhecer a pessoa, é um amor, é super gente boa, é super tranquila. Então, a gente também tem que estar aberto né, a estar conhecendo as pessoas, e isso acontece muito. Né? E, o Thay, tá, também, hum. eu tive que romper com esse preconceito né, que eu tinha, porque pessoas de congregação geralmente olham para a sede com esse preconceito. Ah, o pessoal de lá tudo é rico, né? o pessoal de lá não quer saber da gente mais simples, gente de congregação. Arthur, por exemplo, você tinha essa visão da sede? Ah, você já é rico, né? Mas assim... Rico da graça de Deus. Ele é um milagre, oh, gente. Milagre. Ele é um milagre. Aleluia. Olha só, pra falar a verdade, eu não tinha esse preconceito. É, eu, eu só nunca imaginei na minha vida que eu sairia da, da minha igreja livre esplanada, sabe? Até hoje eu falo da minha igreja livre esplanada. Mas como... Eu percebi e eu criei nisso que era um tempo que o Senhor preparou Eu vim de braços abertos para o tempo que Deus preparou Mas é, eu, eu só não não imaginei na minha vida que Deus me tiraria dali Mas eu não tinha esse preconceito Eu vejo assim que a cultura da sede é diferente né? Isso eu comprovei Mas eu também rompi com esse preconceito que eu tinha na minha mente né? De que as pessoas ali ignoravam as outras né eu procurei me aproximar né, isso levou um tempo, como eu disse no início, mas hoje, assim, eu sou muito satisfeito, né? Eu me sinto muito parte da família mesmo, né? Amo congregar no tempo central, né, uhum. E passo essa mensagem. Às vezes, é um preconceito que as pessoas, às vezes, passam adiante, né? Ah, o pessoal da, da sede não enturma, não sabe receber as pessoas, né? Mas, então, fica aí a mensagem. Gente, somos todos uma igreja só, a Igreja do Senhor. Né? Não existe isso, igreja A, igreja B Somos todos uma família, corpo uma igreja só Igreja do Senhor que vai morar no céu juntos né? Então assim, nós temos que ter isso Um corpo né, formado aí pelo, por, pelos seus componentes Mas um só corpo, uma só igreja né? Esse, Inclusive, voltando aqui para o tema né, da comunhão Sim. Que esse é o desejo de Deus para nós. Hoje em dia tá muito isso, né, de congregar sozinho, ainda mais agora na pandemia. Às vezes as pessoas pensam que podem continuar, né, sozinhas, porque não fez falta, mas a vontade, o plano de Deus para nós é sermos um corpo, é sermos uma família, né, é crescermos juntos, um ajudando o outro, né? Então, isso é um mandamento, isso é uma promessa e a gente vive que vive isso pode falar, né? como faz diferença, como é essencial para nós. Amém. Gente, estou muito feliz por essa oportunidade. Você Acredito tá que todo. vocês também. <risos> <risos> é, nós vamos ficando por aqui. E eu espero que realmente Deus te abençoe. Espero que Deus, creio que Deus nos usou aqui para levar Amém. essa mensagem até você. E fique com Deus. E nós te esperamos ali na nossa igreja. Amém. Venha fazer parte da nossa família. Sim, você não está sozinho. Você, você tem, tem irmãos. <risos> <risos> o <que> te acabou. Acabou. <risos>